Rita Lee Jones Carvalho, conhecida como Rita Lee, foi uma cantora, compositora, multiinstrumentista e atriz brasileira, nascida em 31 de dezembro de 1947 em São Paulo. Ela é considerada uma das maiores artistas da música popular brasileira, tendo influenciado várias gerações com seu estilo inovador e irreverente. Rita Lee iniciou sua carreira na música nos anos 60, como vocalista da banda Os Mutantes, que se tornou uma das mais importantes do movimento tropicalista. Em 1972, ela deixou a banda e iniciou sua carreira solo, lançando diversos álbuns de sucesso como Fruto Proibido, Rita Lee, Entradas e Bandeiras, entre outros. Ao longo de sua carreira, Rita Lee se destacou por seu estilo único, misturando rock, pop, MPB, eletrônica e outros gêneros musicais, com letras bem-humoradas e irreverentes. Ela também foi uma das pioneiras na utilização de sintetizadores e outros equipamentos eletrônicos na música brasileira. Além de sua carreira na música, Rita Lee também se dedicou à atuação em filmes e programas de TV, e era conhecida por sua postura ativista em diversas causas, como a defesa dos direitos dos animais e o meio ambiente. Rita Lee faleceu em São Paulo, no dia 8 de maio de 2023.